Será que a bruxaria é mesmo como em um Mundo Sombrio de Sabrina? Existe mesmo dentro da bruxaria um culto para a Grande Mãe das Trevas? Quem é a deusa que elas tanto chamam e falam dentro da realidade da série? A bruxaria sempre foi um tema muito recorrente em Hollywood, nos filmes e séries, e existe muita coisa lá que não existe verdadeiramente dentro da realidade das bruxas. Porém, existem muitas coisas que realmente são reais. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês o que tem de verdade, o que existe de bruxaria dentro do mundo sombrio.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 Principalmente para a galera que acompanha filmes, séries é, que tem relação com este mundo mágico. Nesse vídeo eu vou falar e mostrar para vocês o que realmente é verdade, o que existe dentro da bruxaria e que também existe dentro do mundo sombrio de Sabrina. A quarta temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina já está no ar, para quem tem Netflix já sabe, para quem não tem Netflix também consegue assistir pela internet aí nos sites Piratas da Vida, mas é, o que interessa aqui nesse vídeo é a gente apontar e mostrar o que existe de real e o que não existe de real dentro de O Mundo Sombrio de Sabrina. Assim como todos os filmes e séries que abordam a temática a bruxaria é, dentro desse universo cinematográfico, existe muita coisa que é inventada, muita coisa que é. É, romantizada. Alguns bruxos não gostam muito dos filmes e das séries que transformam a bruxaria em algo que é completamente diferente do que é a realidade. Eu particularmente não vejo problemas é, nas séries e filmes com as invenções e as alterações que são feitas, porque caminhos mágicos são caminhos mágicos e eu sou um, um bruxo que foi despertado através da televisão eu via os filmes, eu via as séries e eu achava aquele universo incrível, e justamente pelo fato de achar aquele universo incrível eu fui em busca e encontrei o caminho para o que eu sou hoje em dia a maior parte dos discursos por trás das pessoas que não gostam de filmes e séries que envolvem ou que romantizam ou que até satanizam ou demonizam a bruxaria vem pelo fato de que eles deturpam a realidade é óbvio que dentro de um filme e uma série a realidade ela vai ser deturpada porque precisa chamar a atenção vai ter perlim -pim, pim vai ter explosão mágica, vai ter raio, tiro e tudo que você possa imaginar dentro daquele universo fantástico. A gente vê pelo Harry Potter mesmo, né? Que a varinha solta uns bagulho assim inimaginável e que não é assim que funciona na vida real. Sendo assim, cabe na verdade aos bruxos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 e aos comunicadores de magia e espiritualidade apontar o que é verdade, o que é mito e desmistificar o que está sendo mistificado então eu não sou contra, eu gosto eu sou um grande amante de filmes e séries de bruxa aliás, sempre gostei e acho que é legal sim a gente sentar e conversar e eu por estar dentro desse universo mostrar para vocês o que é inspirado o que não é inspirado e o que existe mesmo dentro é, desses universos fantásticos das séries e filmes é, comparados à realidade da bruxaria de verdade. Mas antes da gente continuar, já deu para perceber que o conteúdo do canal é um conteúdo de primeira. Então se inscreve e ativa o sininho para receber notificações e você não perder nada do que eu falo por aqui. A gente tem vídeo, a gente tem live, a gente tem muita coisa legal que rola por aqui e que você provavelmente vai gostar. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. Existem algumas coisas que são faladas, que são mostradas com uma certa recorrência dentro dessa quarta temporada e eu pontuei essas coisas para falar um pouco mais sobre elas, ok? Então eu tirei aquilo que realmente é mais visto, mais falado e mais mostrado para poder trazer para vocês se é verdade, se é mentira, se é inspirado, que foi aumentado, que não foi aumentado. É muito falado ao longo da série sobre a tal Mãe das Trevas, que elas invocam, clamam, pedem proteção e auxílio. Gostariam de saber qual é a sensação do poder de nossa Mãe das Trevas? Essa Mãe das Trevas foi inspirado, muito provavelmente, no arquétipo Ancião da Deusa. O arquétipo ancião da deusa fala sobre os mistérios e ela pode sim ser chamada de mãe das trevas quando observada é, enquanto a deusa da morte, enquanto a deusa dos mistérios e aquela que reside na escuridão. Dentro da bruxaria, quando a gente fala que algo está sobre as trevas ou algo é, está oculto é porque Existe dentro daquilo um conhecimento que não foi revelado. As trevas falam sobre o que está dentro da gente, falam sobre aquilo que nós não acessamos, fala sobre um lado nosso que a gente não mostra para todo mundo. E a deusa, enquanto anciã, enquanto mãe das trevas, ela é a senhora da sabedoria. Aquela que conhece todos os mistérios e segredos que existem, essa face da deusa é uma face muito legal de se trabalhar, porque é uma face que ensina a gente a desapegar é uma face que ensina a gente a compreender os finais é uma face que ensina a gente a se conectar com lados nossos que às vezes a gente tem medo ou não aceita direito outra coisa que é dita com recorrência na série é sobre a deusa Hecate, hoje nós, a ordem de Hecate, novamente dedicamos esta academia à sua adoração. A deusa Hecate é filha de Astéria e Persis, que são dois titãs, e ela é a senhora das bruxas, é considerada a rainha das bruxas. Hecate é uma deusa que tem como domínio também o um submundo, por isso ela pode ser considerada uma mãe das trevas, porque faz parte da sua realidade é, o contato com a vida e a morte e a transmutação das forças, assim como é, o trabalho com as nossas sombras com as nossas máscaras e com aquilo que a gente não mostra para as pessoas se você quiser conhecer um pouco mais sobre a deusa Hecate, um pouco mais sobre os mitos, um pouco mais sobre a história eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos cards para você onde eu falo tudo o que você precisa saber sobre a deusa Hecate, eu ensino você a se conectar com essa deusa invocar ela para a sua realidade, trabalhar a magia dela na sua vida. Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, mas eu quero chamar você para me seguir no Instagram, @cedricnightingale. Cedric lá eu também posto vários conteúdos a respeito de magia que complementam o que você tá aprendendo aqui e são coisas que você não vai encontrar aqui no canal justamente para você ir lá e me seguir e você ver coisas novas, certo? Então me segue no Instagram, arroba Cedric Nightingale e me chama por direct pra gente bater um papo. Uma coisa que é muito recorrente em Sabrina é a palavra coven e também a realidade da escola de bruxaria. Não é segredo que este coven tem uma história sombria, mas quando chegamos à grande encruzilhada, a tríplice... Écate estava lá. A palavra coven, ela é utilizada dentro da bruxaria justamente para poder é, designar grupos de pessoas. Então, nós chamamos de coven grupos de pessoas que praticam bruxaria juntos. É, se consideram família, um couve normalmente é um grupo de pessoas que se considera família e cultuam e trabalham magicamente juntos, então essa é uma realidade comum dentro é, da bruxaria. Agora, sobre escola de bruxaria hoje em dia até existem lugares que se denominam escolas de bruxaria onde você vai ter professores e pessoas que ensinam a arte né, da magia vão ensinar a história da bruxaria vão ensinar enfim, N coisas mas comumente dentro da bruxaria tradicional você vai ter linhagens e essas linhagens têm um modo operante de trabalho mágico onde tem uma alta sacerdotisa um alto sacerdote e eles têm um conjunto de outros sacerdotes que juntos compõem todo o corpo daquele grupo, daquela tradição. As tradições elas têm rituais específicos, ritualísticas específicas, maneiras de fazerem as coisas. Então, para você poder entrar dentro de um desses covens, você precisa pleitear essa, essa vaga, conhecer as pessoas e pedir dedicação. Nesse processo de dedicação, há o estudo, um estudo teórico, um estudo mágico, um trabalho espiritual para então você ser iniciado dentro desse grupo e se tornar um sacerdote, uma sacerdotisa dentro desse grupo. Então assim, a realidade de escola de bruxaria é, dentro de Coven não existe necessariamente você vai ter sim dentro da realidade, né, a tradição, o coven e os ensinamentos daquele coven para você então se tornar é, um iniciado daquele grupo. Existem escolas de bruxaria hoje em dia, mas são, são visões e sistemas completamente diferentes de serem trabalhados. Então, de certo modo, sim, existem escolas de bruxaria, mas o que a gente vê em Sabrina, né, que são aquela união de pessoas que vivem juntas e tudo mais, é mais próximo da realidade tradicional, onde os covens existem e, são, e, e o ensinamento é passado de, de, de mestre para aprendiz, e existe toda uma ritualística iniciática e os covens mesmo tradicionais, eles se parecem muito com o que a gente vê é, em Sabrina no quesito de proximidade um cuidar do outro é, e, e ter essa, essa coisa de família mesmo, essa coisa de aconchego e de carinho de cuidado mas antes da gente continuar, eu quero te fazer um convite Agora você pode se tornar membro do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis Como por exemplo, o selo de verificação de membro Onde eu vou poder olhar e te notar no meio de muita gente Principalmente nas lives, onde eu vou conseguir te responder Conversar com você, responder seus comentários é, na frente do pessoal Porque quem tem o selo de membro é destacado pra mim, aí eu consigo passar você na frente pra poder responder suas perguntas na live de tarô, pra poder colocar suas perguntas para os membros e a galera que aparece nas lives e isso é muito legal, sem contar que nós temos o grupo Revoada Rochinol, que é um grupo fechado secreto, aonde a gente conversa sobre magia aonde a gente é, faz rituais juntos e é muito bacana então se você quiser participar dessa realidade aqui embaixo do lado do inscreva-se tem um botãozinho escrito seja membro, é só clicar nele, escolher sua categoria, a que melhor se encaixa aí na sua realidade e fazer parte da nova nossa revoada. Outra coisa dentro de Sabrina que chama muita atenção são os feitiços de diferentes maneiras, com diferentes coisas, em diferentes línguas e sim, a bruxaria realiza feitiços. diferente de Sabrina, que você vai pôr a mão assim e falar umas caralhadas de coisa e vai acontecer alguma coisa, na bruxaria a gente não encara os feitiços dessa maneira, é, feitiço, magia, é, magia no geral, acho mais fácil de colocar assim, a magia ela é o ato de utilizar a sua fé e a sua vontade para causar, efeitos, seja no seu psicológico ou na realidade, a ponto de te auxiliar a concretizar os seus objetivos. Então sim, a bruxaria é é uma vertente que utiliza magia, que utiliza feitiços, que utiliza rituais para poder tornar é, a nossa vida mais confortável, nossos desejos é, realidade, é, para a gente se proteger e para a gente, enfim, é, facilitar o nosso cotidiano, porque faz parte da nossa crença, né? Então você vai ver, sim, dentro da bruxaria, rituais, feitiços e magias, mas com uma pegada completamente diferente da que você vai ver em Sabrina, não vai sair raio pela mão, não vai sair fogo pela mão, o olho não vai virar, não vai ficar branco, nem nada disso, certo? Mas sim, nós trabalhamos com magia, e a fim de, de tornar a nossa realidade é, melhor, certo? Mais confortável, e os nossos desejos, realidade. Essas foram algumas das minhas considerações a respeito do que se fala muito dentro dessa quarta temporada de o Mundo Sombrio de Sabrina. Talvez eu possa ter pulado alguma coisa que você aí do outro lado tenha dúvida. Talvez eu possa ter pulado. Se eu pulei, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter todo o prazer do mundo em te responder ou até mesmo gravar um vídeo extra com mais informações. Se você assiste alguma outra série ou filme legal que aí tem coisas mágicas e você gostaria de saber se é real e como funciona, também deixa nos comentários que eu posso gravar um vídeo pra você explicando como tudo isso funciona, certo? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigada pela audiência, um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.